Olá! Está chegando a hora de mostrar o que você, extensionista, tem feito para integrar a nossa universidade com a comunidade. E neste vídeo, espero poder ajudá-los com um pequeno tutorial sobre como postar vídeos no YouTube. Solta a vinheta! Depois de todo o processo de produção e de pós-produção do seu conteúdo audiovisual, chegou o momento de carregá-lo no YouTube. Uma dica é deixar uma terceira pessoa assistir o seu vídeo com os olhos descansados em busca de alguma falha que você possa ter deixado passar despercebida. O processo de carregamento é bem simples, e a depender do tamanho do arquivo e da velocidade da sua internet, é bem rápido. Antes de começar, você vai precisar de uma conta Google. Se você tem um telefone Android, muito provavelmente você já tem uma. É com este meio que você irá acessar o site do YouTube pelo seu computador. Uma outra dica é utilizar o navegador Google Chrome. A compatibilidade entre aplicações do Google ajuda na velocidade do processo e diminui as chances de problemas ao longo do caminho. Finalizando o login na página do YouTube, você estará de volta à página inicial do site e preparado para fazer o upload do seu vídeo. Clicando neste ícone que parece a silhueta de uma câmera com um símbolo de adição no meio e logo em seguida clicando em enviar vídeo. Você vai te levar para esta página aqui bem auto-explicativa na qual você irá iniciar o processo de upload do vídeo. Clicando em selecionar arquivo o computador vai abrir essa página de explorador de arquivos. Depois de achar o vídeo que será postado em seus arquivos, o YouTube lhe levará para uma página com as últimas configurações a serem feitas antes da finalização. Essas configurações têm a ver com o título, descrição, o direcionamento do vídeo, para qual audiência esse vídeo será direcionado, haverá propaganda neste vídeo... Menores de 18 anos, têm autorização para assisti-lo. O que é muito importante para o extensionista lembrar é de marcar o vídeo como não listado, de acordo com o regulamento do salão. O endereço de URL do vídeo precisa ser colado no formulário de inscrição do projeto. Você ainda tem pouco menos de duas semanas para enviar o seu vídeo e realizar a sua inscrição. Estamos a menos de um mês do salão e esperamos que todos vocês extensionistas participem desta grande celebração. Articule com a sua equipe, tome todos os cuidados indicados pelas autoridades sanitárias e participe! 21º Salão de Extensão da URGS, a arte de reinventar vidas. Fiquem bem e até o próximo!